Oi, águas cinzas e a reconstrução do nosso banhado. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. É, rapadura é doce, mas não é mole não. Conhece essa? Então, como o pessoal que acompanha os vídeos aqui já sabe. Funciona? Ok. Então vamos desfazer tudo e fazer de outro jeito para ver se funciona também. E não funciona? Ok. Vamos trabalhar até que funcione. Pronto o um novo filtro percolador, os dois filtros, o sistema, o, o sistema Bell, o aerador Venturi, ok, tudo funcionando, vamos passar agora para o banhado. O banhado que a gente fez pouco mais de um ano, pouco menos de um ano, Eu vou refazer ele todo, então tirei as lonas, que vou reaproveitá-las, aplanei um pouco o local para poder ver o que é que eu vou fazer. Algumas ideias que vão surgindo de, de colocar um, um, um espacinho, um banquinho para as pessoas sentarem. Isso nós, vamos, nós vamos ver. Aliás, falando em banquinho, esse aqui, ó opa! Esse aqui eu fiz por aqui com uma madeira que, que eu tinha. Então, é um, um banquinho que pode ir lá para esse lugar. E feito também pensando em levar para alguns cantos aqui, legal? Vamos ver o trabalho das minhocas, vamos ver o trabalho da oxidação da matéria orgânica presente no, no solo, a, a, a oxidação do ferro formando espaços mais avermelhados, então a oxidação do ferro vai gerar é, hematita ou goetita, hematita coloração vermelha, hematita ou goetita coloração mais amarela. O que a gente vai ver aqui é coloração mais avermelhada. Beleza? Então vamos dar uma olhada no trabalho. Quem acompanha o canal há algum tempo já sabe que eu gosto de mexer nas coisas o tempo todo. Então nos vídeos anteriores eu mostrei como é que foi refeito todo o sistema de águas cinzas. Que era anaeróbio. Estou trazendo ele para mais aeróbio. E... Tcharam! O nosso brejinho, que foi feito há pouco mais de um ano, já estou desfazendo ele novamente porque eu quero fazer de uma outra maneira. Então hoje o efluente que sai daqui eu estou dispersando ele por hora nessa parte aqui até que fique pronto o novo banhado. Esse banhado eu vou fazer ele mais alto. Ele não vai ter areia em cima, vou colocar brita e vou fazer de uma outra forma. Eu quero ganhar um pouco mais de altura para uma cascatinha, talvez, do, do lado de baixo, onde está um brejinho, que eu vou refazer, onde estão os laguinhos, né? que eu re, vou refazer também. As plantas que estavam, olha a taioba que, que linda, as plantas que estavam aqui no brejinho, trouxe aqui para os filtros, aqui elas aguentam alguns dias, porque é bem úmido, já plantei umas taiobas aqui no filtro, que já estão já indo bem, hoje eu trouxe capuchinha que eu peguei num sítio de um conhecido, essa plantinha que eu ainda não descobri o nome dela, mas que eu gosto bastante dela, é uma lindezinha ela. Manusei, ela ficou toda quebrada, mas ela estava aqui embaixo. Então vou refazer, vou deixar um pouco mais plano. Então a ideia agora é a seguinte, deixar um pouco mais plano, então subir o, o banhado, fazer uma camadinha pequena de brita, bidim, um pouquinho de areia. Esse pedaço talvez eu faça em pedra. Eu estou retirando, né? Faça em pedra, para colocar um, um banquinho, para ler um livro, sei lá, alguma coisa assim. Ou eu faço isso naquele canto, ou eu faço aqui embaixo, e quero deixar um espaço um pouco maior, ver que tem um caminhozinho entre o banhado e o laguinho, caminhozinho de um tijolo, quero fazer ele mais largo fazer aí da largura de pelo menos dois tijolos, para as pessoas poderem caminhar em volta. Legal? Olha só, matéria orgânica, presente água cinza, nós estamos falando aqui. Já tem umas três semanas que eu não estou usando, estou, esperei secar essa areia. A areia em cima, ela já perdeu a coloração escura, então já, já oxidou a matéria orgânica que estava ali. E a parte de baixo ainda tem matéria orgânica, ainda sobrou um pouquinho de água embaixo, de efluente tratado embaixo. Então ali, se deixar assim mais dois, três dias, essa areia vai ficar branquinha, mas eu não vou esperar isso, estou retirando essa areia, aquela, aquele monte que está ali é terra misturada com areia, eu vou levantar essa lona, e jogar a terra por trás. De maneira que quando eu acabar de retirar toda a lona, essa parte aqui já vai estar tá mais ou menos aplainada. Refazendo todo o brejinho, já retirei a lona que estava por aqui, juntamente com a brita. Material estou deixando aqui do lado, acumulando aqui bastante areia. Tem mais areia lá embaixo. O, o que tinha de terra misturado com saibro, já estou colocando aqui para aplanar um pouco esse desnível. Ontem a gente tinha visto como a areia estava escura. Deixa eu chegar mais perto. E de um dia para o outro, essa matéria orgânica já foi oxidada. E a areia já está clarinha novamente. Vou retirar toda essa areia já retirei as pedras, juntei ali no canto, vou retirar toda essa areia, retirar a lona, trazer essa terra aqui para aplanar um pouco essa superfície e aí eu vou ver o espaço como um todo, como é que ele vai estar, tá, para ver o que é que eu vou fazer aqui nesse lugar. Agora amanhã o sol tá batendo de tarde fica um pouco mais fácil de enxergar todo o processo. Mais uma mudança. Ah, mudanças, mudanças, mudanças de estação, mudanças internas, mudanças externas. E aí a coisa vai avançando, vai evoluindo, vai mudando, vai transformando. A lona do brejinho, do banhado, ela está vindo por cima desse murundum, de maneira que, quando enchia um pouco mais, havia a possibilidade do efluente percolar por essa parte de solo, abaixo aqui do tijolo. Deixa eu mostrar aqui. E passar para o outro lado. Então a gente vê, olha que belezinha. Um, um caracolzinho aqui. Às vezes não dá foco. Ok. Bom, mas não importa. O que eu queria mostrar é o seguinte. Olha como é que o solo vai se transformando. Esse solo mais escuro ele está com maior concentração de matéria orgânica. E esse outro pedacinho aqui, avermelhado, isso daqui é por conta da oxidação do ferro que está presente no solo. Então, o solo é vermelho porque tem muito ferro oxidado na forma de hematita. O solo amarelado tem ferro oxidado na forma de goetita. Então, essa hematita aqui, ela vai percolando, minhoca vai fazendo os furos, Aqui no, olha aqui um, um, um caminhozinho de minhoca. E esses óxido, óxidos vão se depositando no interior. Em alguns lugares vai ficando mais escuro. E outros lugares mais avermelhado. Olha só, aqui o vermelho misturado com escuro. Então os organismos que estão aqui, as minhocas, elas estão trabalhando, levando matéria orgânica para dentro do solo. Eu já tirei bastante minhoca daqui. Se eu fuçar aqui é capaz de, de encontrar mais algumas, quer ver? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Ah, ali um, um bichinho que saiu correndo. Olha só que legal como é que está bem escuro aqui, que é por onde a parte do efluente estava atravessando por outro lado, então a parte de baixo levando matéria orgânica e ficando mais escuro, deixa eu ver, aqui não, não encontrei minhoca, mas olha só, dá para a gente perceber claramente a diferença de onde chegou mais matéria orgânica. Aqui tem areia misturada, vamos ver se chega, olha aqui ó, essa daqui é uma minhoquinha ainda filhote, ela está se desenvolvendo, e eu estou levando elas para o outro sistema, Aqui já tem várias delas, já foram outras tantas. Então, olha, tudo furinho de minhoca. A minhoca é importantíssima para a eração do solo e para construir canais para levar ar, água e nutrientes para as plantas lonas retiradas, dessa vez com mais cuidado que eu vou reaproveitá-las. Aqui a outra e já está feito. O brejinho já era, já planei um pouquinho a superfície, agora com tudo aberto dá para matutar como é que eu vou fazer o próximo. Estou pensando em fazer... Um espaço ali de colocar um, um banquinho, alguma coisa assim. E aqui do lado, um, um novo brejinho. Dessa vez, uma wetland de fluxo subsuperficial horizontal. Vamos ver o que, que eu vou aprontar. Então, por hoje é isso. Não esquece de estiverem curtindo, dá um joinha, um like um gostei. tiver dúvidas aí ou quiser saber das coisas, Eventualmente dá para fazer alguns vídeos respondendo algumas questões mais gerais. Então, faz aí a pergunta, na medida do possível a gente vai respondendo por aqui. Né? Desde que sejam coisas mais gerais, coisas mais específicas, não, não tem como. Mas coisas mais gerais, né? traz a pergunta, se inscreve no canal se não for inscrito, e compartilha com, com o pessoal, vamos fazer o canal crescer, né para levar informações... 100 milhões de pessoas não têm é, tratamento de efluentes em suas casas. Se esse vídeo ou se essa sequência de vídeos ajudar algumas pessoas, como eu sei que já tem ajudado né, o pessoal aí do grupo e tudo mais, se ajudar as pessoas a, a melhorar os sistemas ou implantar algum sistema em casa, legal. A gente vai estar tá fazendo nossa parte. Então, compartilhe o vídeo com o pessoal, beleza?